E aí, gente verde, lembra desse vídeo aqui? Pois é, depois desse vídeo, então, muita gente ficou perguntando quais são os vegetais condutores para isso, para aquilo, quais são os vegetais que ajudam a acessar a alma, quais são os vegetais que ajudam a gente a ter acesso aos registros acásicos. E hoje a gente está gravando esse vídeo como resposta àquele primeiro, e hoje eu vou dar quatro receitas para você acessar os registros da sua alma. Continua comigo que a gente já vai falar sobre isso. Música Bem gente, aqui é o Luiz Mourão de novo e hoje a gente vai falar sobre quatro vegetais condutores especificamente, vai citar eles quais são para você ter acesso aos registros acásicos o que, que você pode usar no seu dia a dia qual, qual receita você pode é, escolher, fazer para incluir esse vegetal condutor e ter acesso né, aos registros da sua alma nessa quinta dimensão que a gente já está vivendo aqui hoje no nosso dia a dia Pessoal, uh, recentemente né, eu e a Patti nós estivemos num, num evento que aconteceu lá em São Paulo com os doutores Hurtak. Eles são os autores da, da, da Chaves né um livro que a gente leu, uma referência bem interessante para quem é gente profunda. E se você que é guardião ou recruta né, da fita energética, você está nesse caminho de se tornar se, se você ainda não é uh, gente profunda. E a gente entendeu, né? a gente uh, confirmou que a quinta dimensão já está atuando na Terra bastante tempo né, depois de 30 anos que começou ali mais ou menos em 1991, agora no ano passado no caso, em 2021, a quinta dimensão ela foi ancorada literalmente na terra, então é como se em 1991, 1991 aqui tem a terra, a quinta dimensão ela é como se fosse um filetinho, ao longo do tempo a quinta dimensão ela fosse alargando né, ela fosse passando ou aumentando em dimensão e hoje a quinta dimensão ela passa por toda a Terra, então toda a Terra está vivendo e se transi transicionando né, para viver um estado de mais leveza, um estado de maior espiritualidade, um estado de maior conexão com a nossa verdadeira origem. E os vegetais condutores, eles vêm muito de encontro a essa questão, a essa quinta dimensão que a gente já está vivenciando e experimentando aqui na nossa, na nossa existência. Né? Então, só para recapitular aquele vídeo primeiro, eu falei dos vegetais condutores como sendo um tipo de vegetal, uma força da fitoenergética indispensável em qualquer composto fitoenergético. A gente entende né, que o alinhamento por compatibilidade, que é o mecanismo através do qual a fitoenergética uh, gera o equilíbrio na nossa alma para que, com pensamentos, sentimentos e emoções equilibrados, a nossa saúde do corpo físico seja melhorada também, uh, os vegetais condutores eles têm esse nome, eles têm essa propriedade de preparar a nossa energia para que a energia dos vegetais puros, a energia do composto fitoenergético como um todo, acesse o registro mais profundo. O vegetal condutor acessa os registros acásicos ou o akasha, né? que é como se fosse aquele gaveteiro, sabe aquele gaveteiro burocrático que você puxa assim vai passando as pastinhas para pegar uma coisa? É como se cada pastinha daquela fosse uma existência, uma experiência nossa, do nosso espírito aqui nessa Terra. E daí, se numa existência eu tive muitos gatilhos de raiva, numa outra existência, eu tive muitos traumas, sofri muita depressão ou ansiedade, o vegetal condutor, ele é responsável por abrir o gaveteiro, pegar né, essas pastinhas que eu tive ansiedade, ra raiva, medo ou trauma e conduzir, né? propriamente dito, a energia do composto como um todo para equilibrar aquela questão de vidas passadas. Por isso, e graças aos vegetais condutores, que a fitoenergética é capaz de tratar questões de existências passadas, questões do espírito de vidas anteriores. Então, hoje, né, para a gente conseguir viver a quinta dimensão no nosso dia a dia, eu vou trazer aqui agora quatro receitas, quatro formas e quatro exemplos de vegetais condutores para você incluir na sua rotina. Vamos lá? Então, pessoal, a primeira planta, primeiro condutor que eu quero indicar para todo mundo aqui é o capim-cidreira. Então, capim-cidreira, né, a forma como você pode utilizar ele na sua rotina é através de chá. Então, é uma planta muito fresca, né, uma planta muito bonita de ver na natureza. Só tem que tomar cuidado para não cortar o dedo na lateral, porque ela é um pouquinho afiada. É, mas aqui eu tenho ela desidratada, bem boa de fazer chá. E por falar de chá, já tem vídeo meu aqui no canal mostrando... Uh, eu dei um exemplo, se não me engano, de um chá de hortelã para enxaqueca. Então você pode fazer a mesma coisa, né? só substituir o hortelã que lá naquele vídeo estava fresco, pro, pelo capim cidreira, que aqui eu estou mostrando ele desidratado. Vamos ver o que o capim cidreira faz? É, então para eu não ter que decorar, né? o que cada planta faz, com cada uma das 118 plantas da FITO, estou aqui com o meu melhor amigo do terapeuta fitoenergético, né? melhor amigo dos guardiões da FITO. Capim cidreira, o que, que ele faz? Ele elimina pesadelos, insônia e desordens do sono. Ele traz um sono vitalizador e energizante, limpa estados obsessivos, gera harmonia e elimina a ansiedade em geral, o nervosismo e a irritação mental. Então, aqui eu trouxe como exemplo, né, fazer o chá de capim cidreira, né, para você incluir na sua rotina. Uma receita de fazer o chá, o passo a passo está naquele vídeo do chá de hortelã, só substituir a planta que nem eu falei. Agora, se você está passando, né por noites de sono mal dormidas, se você está tendo pesadelo ou se você conhece uma criança que pode estar tá passando por isso, ou então um, um idoso, um adulto, né, qualquer pessoa que esteja no estado assim, uma outra sugestão que eu te digo, né, para uh, aplicar o, o capim cidreira na sua rotina, é pegar uma folha dele fresco e colocar na franja do travesseiro ou então deixar debaixo do travesseiro. Não só você vai conseguir ter um aroma mais agradável, né, que induz a sonolência, como também a planta, depois ela ativada pelo verde-prata, como eu ensinei naquele, naquele outro vídeo do chá, você vai ter o efeito todos esses que eu li aqui agora, né, de limpar estados obsessivos, ter um sono, efeito calmante, ansiedade, anti-ansiedade, né, uh, Dessa maneira como eu expliquei. Então, você pode usar ou o chá do capim-cidreira, ou pegar uma lasquinha dele, um pedaço da folha, e colocar debaixo do travesseiro. E agora a gente vai falar da nossa segunda planta. Essa segunda planta que eu vou falar que agora é muito difícil de achar, ninguém conhece, que é o manjericão. Aqui eu tenho ele desidratado, mas é muito fácil a gente ir em floras, né, a gente ir em Hortifruti, né, na parte de leguminosas lá do nosso supermercado, no Hortifruti que você vai e encontrar ele fresco. O manjericão, ela é uma planta condutora também, então ela vai ter a propriedade macro, né? de abrir os nossos registros acásicos e permitir que a gente viva a quinta dimensão de uma maneira mais eficiente. E a maneira como você pode incluir o manjericão e ter não só esses efeitos, mas também ter, uma restabelec ter um restabelecimento da sua energia mental, é, fortalecer a força da verdade, porque o manjericão ele é uma planta que ele murcha, murcha ah, na presença de mentira. e daí Trago até uma reflexão, né? Mentira, será apenas eu falar uma mentira para outra pessoa? Será que é só eu chegar para Lenar e falar uma coisa que não aconteceu, dizendo como se aconteceu? Ou será mentira também eu viver uma vida que não é minha? Eu viver uma realidade que eu não gostaria? Eu dizer para mim mesmo que algo tá bom, sendo que eu não tô me sentindo assim? Então, mentira envolve tudo isso. E na presença da mentira, o manjericão murcha. Ou quando a pessoa está muito cansada, está com muita energia mental acelerada, o manjericão ele supre essa energia mental, tá? Então, uma forma né, de incluir o manjericão na receita, uma receita que inclui manjericão, vou dar duas, né? A primeira é um molho que muita gente conhece, que é o um molho pesto, que você pode fazer uma pasta de manjericão, azeite, especiarias e temperos, e temperar saladas, temperar outros pratos que você possa vir a comer, ou então salada caprese, né, que muita gente conhece, que é com mussarela, tomate e manjericão, ela é uma receita típica italiana, que com o manjericão você consegue fazer a ativação do verde prata e extrair, né, fazer ele emanar essa energia mental, né, revitalizar a sua energia mental e também ajudar você a viver mais e melhor a quinta dimensão aqui na Terra, beleza? A gente vai passar agora a terceira planta condutora. A próxima planta então, ela é outra, muito difícil de achar, que ninguém conhece, é o alecrim. O alecrim, né, muita gente usa ele para fazer chá também, então essas plantas, tudo, tudo você pode fazer chá dela e tomar. Mas uma receita uh, que vai alecrim, eu não sei se você já viu nas redes sociais, no Instagram tem muito isso, aquele pessoal que pega um raminho de alecrim, junta com outro raminho de manjericão, e coloca numa panela em que está sendo preparada uma carne, né? Então, você coloca ali no preparo como tempero de carnes ou então de ensopados. Você pode fazer tanto, né, aquela, aquele truquezinho de ficar jogando a gordura saborizada de alecrim e manjericão sobre a carne, ou você pode fazer uma coisa chamada bouquet garni, que é você pegar plantas aromáticas, amarrar como se fosse um sachê e colocar ensopados, né, que pode ter carne ou não, quem come não gosta, pode fazer ali que você vai ter acesso também à energia do alecrim, né, viver mais e melhor a quinta dimensão. E agora eu vou falar brevemente do que, que o alecrim pode fazer para cada um. Então um dos poderes ocultos, né, os poderes ocultos entre outros do alecrim é liberar traumas, medos e outros aspectos negativos relacionados ao ser né, que estão adormecidos gerar também vontade de mudar e conhecer o novo e incentivar a pessoa a ter sabedoria para viver e amar. Que é uma maneira né, da gente conseguir viver a quinta dimensão na sua plenitude, mais e melhor. E agora eu vou partir para a última quarta planta condutora que a gente prometeu aqui no vídeo. Muito bem, agora a última planta é uma especiaria muito conhecida, né? Canela ou canela, que o pessoal conhece. Aqui ela está em pau, tá? A canela em lasca, como em outras, é, outras nomenclaturas o pessoal pode encontrar. Uma forma que eu gosto de usar canela é o seguinte. Tem gente, né? A criança, o nenenzinho, tá desmamando do peito da mãe, aí ela precisa começar a comer, né? Alimento sólido na forma de papinha. Então você pode pegar uma banana macia, uma banana mais madura, amassar, colocar canela. O pessoal que é mais fit, maromba, aí faz isso, mistura o whey, faz um bolo de caneca ali, coloca canela também, que é um doce. Né? Eu gosto... Bastante de pegar café Sabe cafezinho? Café sem doce A gente fala café sem doce, no Goiás que não coloca açúcar E aqui tem canela, canela em pó Então eu gosto de pegar uma pitadinha de canela E colocar aqui como um aromatizante tá? Só uma dica, aqui a gente não se organizou a canela Aqui ela tá boiando, só tem que cuidar para depois que você dar um gole Não ficar com o dente sujo de grudado de canela mas é uma forma também de você incluir essa, essa planta, essa especiaria na sua rotina. Se você gosta de café, gosta de café com canela, uma dica para você fazer é café passado, café coado, não pode ser na cafeteira elétrica, tá? Tem vídeo meio aqui no canal uh, falando de como fazer um chá um, fitoenergético raiz, né? bem roots, e daí ao invés de você fazer com hortelã ou então fazer com o, o capim-cidreira, como eu falei aqui no, capim, no começo desse vídeo, Uh, você pode fazer um café passado, sem ferver a água completamente do café, coloca ali uma pitadinha de canela e você vai conseguir receber essa energia também. Aqui, quem falou foi o Luiz, quero deixar um beijo no seu coração, muita luz e até o próximo vídeo.